estas plataformas contribuem e não contribuem porque só está lá o que as pessoas querem ou porque só está lá o que as pessoas desenham. Não, há uma coisa chamada algoritmos que determina, da mesma coisa que uma direção editorial, aquilo que as pessoas veem não veem. Eu observo com muita, com muita curiosidade o que vai acontecer nas televisões, porque acho que as televisões ainda estão sentadas no seu reino e eu não sei muito bem o que é que vai acontecer. A nossa matéria-prima são notícias, mas as nossas máquinas são pessoas. Reduz o teu parque industrial para metade das pessoas, tu produzes necessariamente muito menos. A mim não me choca nada ter um camarada que